Olá pessoal, vamos aqui agora resolver essa integral dupla da questão 4. A gente tem uma integral dupla, então vamos nos preocupar primeiro com a nossa integral interna, certo? A nossa integral com relação a y nesse caso. Nesse caso, nossa integral com relação a y ela deu integral de indo de menos 2x até 2x de x cubo y ao quadrado. Então, lembrando que a gente, quando vai fazer uma integral desse tipo, a gente tem que estar atento a quem é constante e quem é variável, certo? Então, aqui para fazer essa integral, indo de menos 2x até 2x de x3 y dy, enquanto a gente está fazendo a integral com relação a y, por causa indicada pelo nosso dy aqui, o x ele é uma constante, como se fosse um número, certo? Então a gente faz a integral passando ele como constante. Isso aí vai dar para a gente x3, que é como se fosse uma constante, e a integral de y quadrado dá y cubo sobre 3. Okay? E isso aqui a gente tem que. Como limites menos 2x e 2x. Okay? Então, nesse caso, substituindo os limites de integração, a gente vai ter x cubo que multiplica no lugar do y. A gente põe 2x e divide todo mundo por 3. Menos x3. Ah, esse 2x aqui está ao cubo, né, pessoal? O y estava ao cubo. X3 vezes menos 2x ao cubo. Não. Quem está ao cubo está fora. Então, menos X ao cubo sobre 3. Então, eu provoquei vocês aí porque um erro bastante comum na prova foi fazer daquela primeira forma que eu fiz, colocando o cubo, aqui, ó, colocando esse cubo só no x e não no menos 2. Ele está também no menos 2, assim como esse cubo aqui também está elevando o 2. Então a gente tem que se preocupar com isso na hora de fazer as substituições e utilizar parênteses é a forma mais segura. Certo? Então agora a gente pode melhorar essa expressão fazendo o seguinte. Resolvendo quanto vale cada uma daquelas coisas. Né? Então, x é igual o 2 x vai virar. 8x3 dividido por 3, menos x3. Esse daqui, ó, o menos 2x3 vai virar menos 8x3, que é igual a menos 8. Ao cubo. Okay? Tudo isso dividido por 3. O que é, que é importante a gente prestar atenção nisso? Porque agora vai fazer bastante diferença, principalmente esse menos. Porque ó, o primeiro termo vai ficar 8x6. Porque a gente está multiplicando. Então, como a gente está multiplicando esse x que está ao cubo okay, com esse 8x que também está ao cubo, então a gente pode somar os expoentes e chega no 6. Okay? Tudo isso está sendo dividido por 3. E aqui, a gente tem uma seguinte situação. A gente tem menos x ao cubo que multiplica menos 8x ao cubo. Então a gente vai pegar esse menos. Daqui, e esse menos daqui, como a gente está multiplicando os dois menos, isso vai virar mais. Então, a gente tem 8 x cubo mais 8x também a sexta, porque também somos expoentes sobre 3. Então, nesse caso. A gente chegou na seguinte resposta. Duas vezes esse 8 x né? Ele se repete aqui. ó. Aqui é 8x6 sobre 3. E aqui também é 8x6 sobre 3. Então, fica duas vezes 8x6 sobre 3. Que é a mesma coisa que 16 x a sexta sobre 3. Okay? Então, essa aqui é a resposta da nossa primeira integral. Nossa primeira integral deu 16x a sexta sobre 3. Agora, a gente precisa fazer essa integral com relação a x nos limites de x. Vamos voltar lá para ver. Os limites de x dessa integral são 0 e 1. Então, a gente vai ter que fazer a integral, vou até fazer de azul aqui para diferenciar, a integral de 0 até 1, um, de 16 x sexta sobre 3 dx, tá? O nosso 16 sobre 3 pode ficar fora da integral porque é constante. Eu vou colocar 16 sobre 3 fora da integral. Integral de 0 a 1, de x à sexta, dx. Okay? Nesse caso, a gente chega em 16 sobre 3, que está fora da integral que vai multiplicar o nosso x à sexta sobre 3, que a integral disso vai ficar x à sétima sobre 7, indo de 0 até 1. OK? Então esse 16 sobre 3 vai multiplicar quem? É multiplicar o resultado da substituição dos valores dessa integral. Então, quando a gente substitui x por 1, a gente vai ter 1 a sétima sobre 7, menos, quando substituir x por 0, 0 a sétima sobre 7. Então, aqui a gente deu sorte, porque a gente tem um termo com zero aqui, então esse zero some. E o resultado da nossa integral vai ser o 16 vezes o 1, dividido por 3 vezes 7. Então, o resultado da nossa integral é o 16 sobre 3 vezes 7, que é igual a 16 sobre 21. Ok? Então, esse é o resultado da integral dupla. Ok, pessoal? Dá um zoom out aqui. Ó. O que, que a gente fez? A gente tomou a integral interna inicialmente aqui. pegou essa integral interna, certo? E aí a gente pegou, fez o cálculo dessa integral, lembrando que o x ao cubo era constante, chegou no x ao cubo y ao cubo sobre 3, substituiu os limites de integração. Depois de substituir os limites de integração, a gente fez os cálculos necessários e chegou no resultado da primeira integral, que foi esse aqui. Certo? Pegou o resultado dessa primeira integral e integrou com relação a x. Aqui. Depois que a gente fez a integração com relação a x, fez a substituição e chegou no resultado da nossa integral dupla, que foi 16 por 21. Ok? Então essa foi a questão 4.